Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Clique Logista. Hoje nós vamos falar sobre a nova versão do Facebook. É o novo Facebook. Fique ligado. Apesar de já estar algum tempinho no ar, o novo Facebook ainda causa estranheza para alguns participantes E dificuldades na hora de encontrar as ferramentas tradicionais Então hoje nós vamos mostrar para você como ter essa nova versão do Facebook E como você voltar para a versão anterior Esse vídeo de hoje é simples, meu objetivo aqui é apenas mostrar para você Como acessar essa nova versão do Facebook E como você ativar a versão branca e a versão escura do Facebook E se você já está na nova, na nova versão, eu vou te mostrar como faz para você voltar para a versão clássica do Facebook me acompanha então, versão. aqui eu estou na versão antiga, tá? tanto no perfil quanto na página. Então, tanto no perfil como na página, você vai aqui no canto superior, superior esquerdo, direito, e clica lá naquela setinha para baixo, e lá no final dessa lista, você vai ter a opção mudar para o novo Facebook. Clica lá em mudar para o novo Facebook, e pronto, ele já ativa e já muda a versão para a versão nova, né? Aqui automaticamente, se eu der um F5 aqui, né? Se eu atualizar, ele vai mudar para a versão nova. Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui para caso você queira mudar de versão estando já na sua página. É a mesma coisa logado no seu perfil na sua página. Você vai no canto superior direito, clica na setinha para baixo. Lá embaixo vai ter a opção mudar para o Facebook. Para o novo Facebook, clicou, ele automaticamente muda para o novo Facebook e aqui. Você consegue, ter também, é, você consegue também obter a, a opção de ativar o modo escuro. Aqui a gente está no modo claro, né? lá em cima, no canto superior direito, novamente, você clica e lá embaixo tem essa opção aqui, ó. modo escuro, se ativou, ele vai para o modo escuro. Se você quer voltar para o modo clássico, se você acha que tem dificuldade em encontrar as ferramentas, do Facebook é, atual, você vai lá e clica aqui em mudar para o Facebook clássico. Vai e esse novo Facebook ele vai dar muito mais ênfase em grupos e em eventos. Então é bem provável que as publicações dos grupos que você participa, dos grupos de família, grupos de amigos, comecem a aparecer mais. Isso quer dizer que vão diminuir as publicações de feed. Não quer dizer que vai acabar o feed, mas a tendência é que apareça mais publicações que estão nos grupos em que você participa, seja mais fácil você encontrar grupos que te interessem, né? grupos e eventos que te interessem, e comece a aparecer menos as publicações dos feeds dos seus amigos. Em contrapartida, o que você publica no seu feed também, a tendência é começar a aparecer menos, e aparecer mais aquilo que você publica nos grupos. Beleza? interessante é você utilizar o Facebook já nesse novo modo, né? porque é bem provável que quando tem essas mudanças, aos poucos você vai perdendo a opção de retornar para o modo clássico. Então é bom que você já mude logo de uma vez e já vá aprendendo como utilizar as ferramentas do Facebook no, no, novo, no novo designer dele. ok? Valeu pessoal, qualquer dúvida é só me chamar no direct, curte a nossa página aí, se inscreve no nosso canal, a gente está à disposição. Valeu, esse foi mais um vídeo do canal Clique Logista.